O Bitcoin pegou um suporte muito bom na região dos 46.300 dólares, voltando aqui a entrar numa tendência de alta em todos os tempos gráficos. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, fazer um update aqui para vocês. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal, para mais um update aqui do Bitcoin, então... Ontem aconteceu algo bem interessante, pessoal. Inclusive, eu cometi um erro aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, tá? Eu vou aqui só comentar, comentar, então, essa parte que foi importante ontem aqui, tá? No gráfico de 15 minutos, pessoal, eu tava contando aqui com essa bandeira de, de baixa no caso aqui, né? Só que acabou que isso aqui formou, ó, começou a formar aqui, né? Olhando no gráfico de uma hora, parecia que tava formando uma bandeirinha aqui de baixa, tá, pessoal? tá acompanhando esses, esses, esses fechamento de candle aqui, ó. Mas quando a gente muda pro gráfico de 15 minutos, né? A gente viu, eu vi essa formação aqui, ó, dessa formação desse cone aqui, tá? Que é um padrão de reversão bullish. Inclusive, eu postei logo depois que eu fiz o vídeo, postei no YouTube, eu postei aqui no canal de alertas, pessoal, tá? alguma uma foi uma hora depois, tá? O Bitcoin nem tinha dado esse pump aqui ainda, eu falei, ó. Esse aqui é um padrão, né? Eu fiz uma correção aqui falando que esse aqui é um padrão de mais bullish, né? O padrão uh, broad in bottom aqui, que é o megafone de fundo, que é um padrão de reversão. Então, coloquei isso aqui, inclusive medindo o alvo aqui também nesse, nessa, nessa imagem aqui, ó, pessoal. E o Bitcoin pegou exatamente o alvo desse megafone aqui, ó, tá? Então, o meu erro aqui foi não ter olhado o gráfico no 15 minutos, pessoal, foi simplesmente eu leio gráfico de uma hora, tá tá tudo bem, a bandeira de baixa, eu fiquei com viés um pouco mais baixista, tá, mas acabei não shortando o Bitcoin porque ele não rompeu aqui, né, regiões importantes, então vou comentar para vocês daqui a pouquinho esses níveis, então qual que é o alvo aqui desse, desse, desse padrão aqui, pessoal, se mede assim, ó, desse fundo aqui, ó, desse topo aqui tá esse fundo, até o último toque que o Bitcoin fez aqui nessa linha, ó, então seria esse alvo aqui, ó, pessoal, e o Bitcoin buscou exatamente esse alvo, ó, Tá, então esse aqui é um padrão, vocês podem pesquisar aí também, um, um megafone de fundo, chama Bottom Broadening Wedge esse é o seu nome em inglês. Então o Bitcoin pegou exatamente esse alvo aqui agora, tá? E tá testando esse topo anterior aqui agora, tá? Eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho mais adiante aqui agora, a minha estratégia, porque eu voltei a estar com o Bitcoin, pessoal, porque aqui a gente está agora na tendência de, no gráfico de uma hora, a gente está acima das médias, né? puxando as médias aqui de 8, 20, né? 50, a gente está acima de todas as médias aqui também, no gráfico de quatro horas também a gente voltou a ficar acima, tá? Então, a coisa, o jogo virou para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, é, ontem quando eu vi esse, esse padrão de 15 minutos, né? eu mudei de opinião, né? foi o foi, foi um momento que eu, que eu vi assim, opa, eu acho que cometi um erro aqui nesse, nesse padrão, tá? Avisei no grupo, né? Infelizmente não consegui fazer um vídeo aqui para o canal tá então pessoal participem aqui ó do canal de alertas tá por favor quem assiste meus vídeos aqui participe porque se eu ver qualquer coisa importante para o Bitcoin eu vou postar aqui tá inclusive como o três é muito dinâmico se, se eu ver qualquer mudança pessoal qualquer coisa eu vou avisar aqui tá então a análise que eu faço para o YouTube é uma análise que eu tô vendo no momento que eu tô gravando vídeo né e às vezes tem coisas que pode ser que eu não veja e eu vou postar aqui, entendeu? Porque fica difícil fazer, né? A cada uma hora, duas horas, fazer um vídeo sobre Bitcoin. Então, o que não postar no YouTube, vou postar aqui, tá? Então, fique atento só. Ontem, inclusive, aqui a gente teve a venda das sardinhas, ó pessoal. Esse momento aqui que eu vi, ó. Quando a, as sardinhas começaram a vender, né? Aí eu vi que é aqui que, o, que realmente o Bitcoin poderia ter esse pump, né? Que realmente aconteceu. Tá? Então, pessoal, olha só que interessante. Vou mostrar pra vocês também o seguinte, ó. Ah, se a gente pegar aqui agora, ó. Esse, esse padrão aqui de megafone, não, foi uma, o mesmo padrão que está formando aqui, ó, que a gente formou, na verdade, ó aqui no gráfico, ó, no gráfico aqui, né, nessa queda toda do Bitcoin. Ó. Então, a gente formou esse mesmo padrão de megafone, que foi rompido para cima, tá? E qual que é o alvo desse padrão aqui, pessoal? Vamos medir aqui o alvo desse padrão também, porque isso aqui, pessoal, é todo, repete em todos os tempos gráficos, tá? Então, aqui, ó, esse, nesse rompimento aqui, ó, até o último toque do Bitcoin nessa região, ó, na verdade, esse é o nível, esse fundo que o Bitcoin fez. Eu não vou pegar até o final tá? do padrão. Seria que nesse último toquezinho, nesse mesmo nível de preço aqui, ó, a gente pode ver tá? que o Bitcoin vai pegar aqui. Uh... Vai pegar aqui, então, esse alvo aqui, ó, pessoal. Se a gente medir o alvo, seria isso aqui. Então, nesse rompimento, né? para cima, o Bitcoin pode buscar essa região aqui, ó, dos 50. 55 mil e dólares, quase 56 mil dólares, tá? Que é, inclusive, pessoal, o alvo que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores do canal, tá? Então, nesse pivô aqui, ó, nesse pivô de alta que o Bitcoin fez, a gente tem todos os alvos aqui para o Bitcoin medindo essa, essa extensão Fibonacci, tá? Então, desse fundo aqui, essa pernada do Bitcoin, ó nessa nessa retração que a gente pode ver ó o alvo do Bitcoin na região aqui ó de do, de, de 1.618 ó pessoal exatamente a região do 50 uh, desculpa até peguei errado aqui vai ser esse, esse nível aqui ó região do 1.41 tá pessoal que seria o próximo alvo aqui que o Bitcoin poderia buscar Seria essa região de 55 mil e dólares tá que é exatamente né vou me botar de novo aqui para vocês ó é exatamente esse alvo aqui tá então, desse, desse, desse toque aqui até esse, essa região, a gente pode ver que o Bitcoin pode buscar exatamente esse 1.41 ali, tá? Então, próximo alvo do Bitcoin, tá, pessoal? Eu tô bullish aqui agora, tá? Tô bem bullish. Se bem que, pessoal, quero lembrar vocês também uma coisa importante, a é setembro, tá? Esse fechamento do mês vai ser bem importante. Setembro é um mês que ele, tradicionalmente, é um mês bearish pro Bitcoin, tá? Então, fiquem preparados aí, porque vai ter muita velocidade pra frente, tá? A gente pode subir um pouco mais aqui agora, eu tô bullish, mas setembro aí pessoal é um mês complicado tem uma questão lá na China que os caras simplesmente começam a sair um pouco do mercado vender né para não enfim não entendo muito bem a cultura deles lá mas é um mês que historicamente se vocês pegarem a, a, a, o retorno do Bitcoin é em, em torno do setembro o setembro é o pior mês aí para o Bitcoin tá então fiquem preparados aí nessa virada de mês tá bom então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo, né? O que a gente pode esperar, né? Por que eu estava um pouquinho mais bearish com o Bitcoin? Vou explicar para vocês porque eu estou bearish, pessoal. Tava bearish, né? É, é o seguinte, pessoal. A gente está bem esticado com o preço aqui, tá? Esse é um ponto importante. A gente tem o um volume aqui, ó. Que não está um volume ideal, né? A gente está subindo com o volume, assim, maravilhoso, tá? Então, isso aqui é uma coisa que me preocupa, tá? Volume... Tem que corresponder com o com um aumento de preço. O volume não está subindo de acordo, pessoal. Entendeu? É um sinal que, para mim, mostra fraqueza aqui. A gente pode ter uma correção forte. Então, para mim, para o Bitcoin pegar aqui em nível de Fibonacci dessa, desse, toda essa subida aqui, ó. Dessa, dessa subida toda que a gente teve no, no semanal. vamos mudar para o gráfico semanal de novo aqui, ó. Então, para mim, pessoal, não teve uma correção significativa no semanal, né? Vamos puxar aqui, ó a gente não pegou nem aqui dois né nessa região aqui ó Do três 23, tá então a uh, minha expectativa é o Bitcoin corrigir aqui pelo menos essa região dos, dos 42.500 tá que agora pessoal né vão avaliar mas eu eu tô aqui bullish com Bitcoin nesse momento tá porque ele tá rompeu regiões importantes eu vou mostrar para vocês aonde ele tem que segurar aqui para continuar nessa subida de preço tá outra coisa importante também que a gente tem que ver aqui, fica atento, ó, nesse, nessa retração Fibonacci aqui, ó, desse topo, né, o topo até o fundo, a gente fica atento que aqui, ó, o, o Bitcoin teve um suporte muito bom nessa região de 0,5 aqui, tá, nessa retração, isso aqui é, uma, um, é um sinal muito positivo também, tá, realmente mostra aqui que é, né? Mostra, é, são regiões de suporte, pessoal Todas essas regiões aqui são suportes importantes para o Bitcoin Ele tem que segurar, tá? Então, nível de Fibonacci Importante. Então, essa aqui é a região dos 46.600 700 aqui, Deixa eu pôr certinho O gráfico, acho que sim É uma região de suporte importante que o Bitcoin segurou, tá? Então, vamos entrar aqui agora Sabendo desse alvo na região dos mil dólares Pessoal, fiquem com esse número na cabeça aí, tá? Porque pra mim vai ser um nível, um nível que o Bitcoin vai, vai bater ali, a gente pode, ali sim ter bastante resistência, muita, vai ter muita resistência na região 56 aqui, ó até inclusive se a gente pegar aqui o gráfico, a gente pode ver que essa região de 56 tá aqui bem nesse nível aqui, ó, no VPVR, ó, nessa faixa amarela aqui, é uma, é uma região que a gente vai ter no meio da resistência aqui, tá, que o Bitcoin tem que romper a partir daqui, o Bitcoin rompendo isso aqui, pessoal, vai ser lua mesmo, tá, porque a chance de buscar uma nova máxima histórica vai ser bem alta, né, então voltar pro gráfico aqui de 4 horas, da uma olhadinha que a gente pode, a gente aqui agora no curto prazo pro Bitcoin, tá? Então assim, ó, a gente tem aqui agora, pessoal, a gente rompeu, ó, estava fazendo um canalzinho de baixo também, tá? Então aconteceu aqui, ó, uh, vou limpar, limpar um pouquinho esse, esse gráfico aqui agora. Ó, a gente tava subindo aqui, subiu com preço, né? A gente teve essa retração aqui, então desse topo até esse fundo. Essa região que aqui, ó, se Bitcoin ficasse aqui, ó, é, rompesse, ele fez com alguma, algumas sombras aqui, né? Mas ele começasse a fechar, aqui, por exemplo, o gráfico aqui, vamos pegar o gráfico de uma hora aqui se começar a fechar o gráfico de uma hora aqui abaixo dessa região aqui por exemplo dos, dos 46.600 pessoal fechando aqui o, o candle de uma hora aqui abaixo né um pouquinho mais adiante aqui seria para mim uma oportunidade muito boa aqui de short porque a gente poderia aqui ó ter um, uma perdendo essa região aqui é uma região último suporte a gente rompendo isso aqui a chance de bitcoin cair bastante era bem grande também tá então obviamente isso aqui seria uma, uma região melhor região de compra possível né que é o número de ouro de Fibonacci aqui o Golden Pocket tá e também a gente teve suporte em muito importante aqui do CPR também ó, da região do do R2 aqui do CPR mensal tá então na verdade que é o R1 desculpa é o R1 do CPR mensal o Bitcoin é P1 suporte também tá então isso aqui para mim bom foi uma realmente poder ser uma compra boa né então realmente eu perdi essa oportunidade que agora acabei não comprando tá pessoal eu tava olhando aqui é, e quando eu fui ver aqui essa esse rompimento já aqui para mim já era um pouco tarde aqui também a gente tem esse topo também aqui para cá enfim mas agora é o seguinte pessoal a gente tem aqui ó a gente tem esse canalzinho né esse canalzinho de baixo que foi rompido, né? Vamos pegar aqui agora desse esse canalzinho que foi, foi rompido aqui pro Bitcoin. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixar um pouco esse canal. Tá? A gente rompeu para cima esse canal, voltamos aqui para essa cunha, tá? Voltamos para cunha aqui agora. Então, para mim agora qualquer que suporte o Bitcoin pegar, pessoal, ó, na minha opinião aqui, tá? Nesse, nessa região aqui, na região dos 48 mil, até de região dos 42, 48 mil aqui para mim, na minha opinião, são suportes bons para o Bitcoin, tá? Bitcoin é, dá uma, dá uma segurada, é, porque se ele segurar aqui, pessoal, a gente pode ter um pump muito forte para cima, porque ali, além do mais, aqui a gente olhar o, os indicadores de sentimento a gente está vendo aqui o seguinte, ó sadinhas estão vendendo isso aqui muda muito rápido né pessoal então é, é importante ficar atento Consigo vocês pegarem essa ferramenta aqui TRDR tá eu recomendo vocês tenham essa ferramenta aqui se vocês não quiserem usar o TRDR tem também essa ferramenta aqui chamada CoinAlize, se não me engano CoinAlize, essa ferramenta aqui ó vou entrar para vocês aqui também essa ferramenta CoinAlize, ela tem você pode acessar de forma gratuita aqui ó acessar os indicadores de sentimento tá bom então eu tenho aqui também configurado para mim aqui tem até então, um perfil aqui que tem que logar, mas então, você pode ver também nessa ferramenta aqui tudo que você vê no TRDR tá mas é um pouquinho mais simplificada porque ela é gratuita também beleza então aqui voltando pro TRDR a gente pode ver que é o seguinte as a, a gente vê as sardinhas aqui que venderam bastante né então por esse, o preço deu uma subida né começou a dar um pump muito forte aqui o long shortwave começou a cair forte também né pessoal então, aqui agora, a gente tem, tem aqui agora com um short está abaixo, né? Na região de ponto 1.2. Ponto As sardinhas aqui agora estão voltando, dá um sinalzinho aqui, querendo comprar, né? Esse aqui é um, um sinal um pouco negativo, né? E... Hum... Então, assim, vamos ver o que vai acontecer agora nas próximas horas. Mas eu tô aqui, esses indicadores estão mostrando para mim um cenário mais bullish, tá? Para o Bitcoin. Vamos olhar aqui o book de ordem rapidamente para vocês aqui. Então, a região aqui, ó, 1%, a gente tem aqui, no caso, uh, a gente tem mais compra aqui no 1%, ó, pessoal. Na região dos 48.400 tem mais compra do que venda, né? No 49.300. Então, é um sinal. Positivo também, tá? Mostra que os, os touros aqui estão querendo botar o preço para cima. Beleza? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje foi esse tá? Vou fazer um update para vocês bem rápido aqui. Então, não se esqueçam de participar do grupo do Telegram, pessoal. Muito importante vocês participarem aí. Tá, do grupo Telegram e do canal de alertas, quando tiver alguma novidade eu coloco lá pra vocês, tá? Então basicamente eu tenho pra vocês é isso desejo vocês um bom sábado aí, tá? Um bom final de semana, amanhã eu volto a fazer um vídeo com certeza aí também, tá? Eu tô com tempo aqui agora voltando a ficar ao normal aqui as coisas e fazer um vídeo pra vocês, então se vocês querem aprender a usar o terminal da TAN, eu vou deixar um link aqui em cima, também tem um link pra vocês usarem aqui a PrimeSBT que tá dando 50% de bônus de depósito tá bom? Então um abraço